Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma aula Tira Dúvidas sobre circunferência. Acompanhe aí. Separei aqui então as questões que vocês me pediram. E veja o seguinte, eu vou apontar os caminhos. Essa aqui particularmente, ela é bem tranquila. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. Ela diz assim, determine a equação de cada uma das circunferências abaixo. Lembrando que para colei aqui para gente determinar uma equação reduzida já da circunferência que nem especifica qual, podemos usar que seja mais fácil. Nós precisamos de, da, do centro da circunferência, das coordenadas do centro e do raio. Tá? Temos tudo isso em qualquer uma delas bem fácil, tá? então, ou seja, essa aqui o centro é a origem, então... 0 e 0, e o raio é 1, um, como está estabelecido. Essa aqui, o raio é 1, um, e o centro é, tem coordenadas 1 um e 1. Um. Então, temos, basta substituir e ok, e o raio é 1. Um. Essa aqui também, todas têm raio 1, um, olha que fácil, tá? Veja que o que vai determinar é aqui, raio 1, um, e o centro desta tem coordenadas 2 e 1. Um. Então, basta substituir, ajusta para deixar na forma reduzida inclusive, tá? vamos para a próxima, 253, eu colei aqui as relações que vocês vão precisar para encontrar, para determinar o centro e o raio da cada uma delas, veja que o centro eu posso determinar por d, menos d sobre 2a e menos e sobre 2a, as coordenadas do centro, o raio é um único número, é uma distância vocês encontram por essa fórmula aqui. Ah, mas quem é a, b, c, d, e, f? Enfim, aí eu colei aqui também a forma genérica, geral. Lembrando que c deve ser igual a zero, tá? E de fato, não tem nenhum elemento misto aqui. Mas no mais eu tenho a vale 1, b aqui vale 1, c é zero. Então o elemento que acompanha x, aqui menos 4, é d e vale 4 e f vale menos -1, tá? Então basta substituir nas fórmulas e vocês obtêm centro e raio em cada um dos casos a seguir. Seguindo aqui então, qual é a posição do ponto qual é a posição do ponto A de coordenadas 1 e raiz de 2 em relação à circunferência dada aqui? Como que a gente resolve esse? É bem tranquilo também. Eu pego as coordenadas de x e y, substituo aqui em x y x y e resolvo aqui isto, tá? Se isto for igual a zero, naturalmente esse ponto pertence a essa circunferência. E aí eu, então, e aí eu posso ter outras duas situações. Esse valor aqui pode ser maior que zero. Tá? Ou o resultado dessa equação pode ser menor que zero. Se ele for maior que zero, ele é externo à circunferência. E ele, se ele for menor que zero, interno. A circunferência, ok? E a última aqui diz o seguinte, qual é a posição da reta de equação tal, aqui a reta R, em relação à circunferência aqui? Para a gente saber, lembrando para a gente conseguir calcular a distância entre a circunferência... A... Aliás, se eu quero saber a posição relativa, a gente avalia em relação ao centro né? e compara com o raio. Bom, então o raio, a gente vai conseguir descobrir aqui, o raio da circunferência. O centro, as coordenadas do centro estão aqui, e a gente pode usar até a fórmula de distância entre ponto e reta para calcular a distância do ponto, que vai ser neste caso o centro da circunferência, até esta reta, a reta dada. Tá? Então, é claro, se ele for, uh, se essa distância do ponto, ou seja, do centro, Até a, circun... até a reta, Se as... aliás, tem várias formas de avaliar isso. Posso calcular a distância da reta, distância... colocar a distância do centro até a reta R em relação ao raio. Ficou raio e R aqui, ó. vamos chamar de reta R isso, vamos chamar de R maiúsculo, tá? esse é o raio. Aí a gente avalia, se essa distância for igual, significa que a reta é tangente se, ela for, se essa distância do centro for maior do que o raio, então significa que ela é externa né? Ela não, não, não pertence à circunferência, se for menor ela é secante e assim por diante tá? Mas basicamente a gente tem que descobrir a distância do centro até a reta e comparar com o raio ok? Seriam essas dúvidas, qualquer coisa me perguntem no, no chat ou, ou mandem no grupo do Whats, tá bom? Valeu, até mais!